Olá pessoal! Aqui é o professor Ricardo com mais um vídeo sobre verbos. O verbo de hoje é um verbo muito usado aqui no Brasil. É o verbo reparar. Vamos para o primeiro significado do verbo reparar. Reparar significa consertar. É muito simples de entender. Reparar um computador. Reparar um celular. Reparar uma bicicleta. Reparar, consertar. Mas Ricardo, se reparar é o mesmo que consertar, quando eu uso um ou outro? Boa pergunta! Na maioria das vezes, nós preferimos usar consertar. É mais natural. Sai de forma automática. Mas atenção! Nem sempre consertar e reparar são intercambiáveis. Por exemplo, nós não dizemos consertar um dano. Nós dizemos reparar um dano. Segundo significado do verbo reparar. Reparar também significa notar, perceber. Exemplos? Você reparou na quantidade de árvores que tem aqui? Repare! Tem um helicóptero passando aqui. Hum, agora é que eu reparei. Seus olhos são verdes. Terceiro significado Dar atenção, dar importância para algo Existe uma frase muito interessante que os brasileiros costumam dizer quando recebem uma visita É o seguinte A visita chega e o dono da casa diz Entra Ricardo, mas não repara na bagunça, tá? A visita nem estava reparando na desordem da sua casa Mas quando você fala isso a pessoa acaba reparando, não é? Eu já ouvi muito essa frase. É a mesma coisa que acontece quando você diz Não pense num cavalo branco. Tá vendo? É impossível não pensar no animal. Não repare a pressa, mas eu tenho que ir, tá? Tchau!